Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou nesta manhã aqui no Balanço Supermercados, que é a semana cheia de ofertas e vou poder falar um pouco também com o Anderson. Bom dia Anderson, bom tudo dia, bem? Cláudio, bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos começar a semana com ofertas cheias para você. Venho que estamos com as promoções imperdíveis. Vamos começar na carne, final de semana é churrasco, vamos lá. Vamos lá, mostre para mim isso daí, é. meu filho. Isso Olha aí. Contra filé. Contra filé. Contra filé. O quilo. O quilo do contra filé. R$ 39,90 o quilo. Olha que contra filé. No Olha. balanço o mercado. Maravilha. Me mostra Vamos mais lá. pra mim aí. Vamos lá. Temos o quibe da casa também. quibe da casa. Quibe é. da casa. Valor R$ 17 17,90. R$ 17,90 o quilo. Aquele delicioso quibe, Com limãozinho. Olha que gostoso. Maravilhoso. Maravilha. Isso aí Vamos me mostra mais. Temos também... O Pernil suíno com osso Pernil suíno com osso é. 9,98 o quilo 9,98 o quilo Que maravilha, hein Vamos lá, vamos lá Enche mais. Mais. o carrinho A bistequinha de porco Bistequinha de porco suína R$ 13,98 R$ 13,98 o quilo Vamos lá, vamos lá Vamos falar agora da coxa de frango desossada, coxa de frango desossada. 12,90 o quilo, 12,90 o quilo. E vamos falar também do nosso peito de frango sem osso, 14,98 o quilo, o quilo, o quilo. Legal, legal. E me fale também o local onde que é localizado aí, o, o, o, mercado, o mercado aqui. O mercado é localizado na Rua Floriano Peixoto, 855, em frente do Terminal Urbano. É de passar em frente da igreja, virou e já cai dentro do mercado Agora, vamos lá, carrinho cheio, carrinho cheio com pouco dinheiro, isso mesmo Nossa, vamos mostrando aqui, pizza todos os sábados todos os sábados, pizza 13 reais 13 reais e 99. a unidade, 550 gramas, calabresa Americana e portuguesa, todos os sábados, 550 gramas. Aliás, quem precisar também para fazer encomenda é só ligar também. Só ligar, só ligar para gente. O nosso WhatsApp aqui é 997.624724. Maravilha, vamos lá, vamos lá. me mostre mais que tem Agora no carrinho vou, aí. Vou falar, vamos falar, da nossa banana hoje. Banana nanica certo. Banana nanica, 2,99 o quilo. 2,99 o quilo. Olha que beleza de fruta. Perfeito. Vamos lá. Carrinho cheio. Mais aí. Vamos lá. Cebola. Cebola nacional. Cebola nacional. 2.99 o quilo. 2.99 o quilo. Perfeito. vamos lá. E o alho? Alho. alho 16.90 o quilo. 16.90 o quilo. O quilo. Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Te mostre mais aí para mim, André. Vamos lá. Vamos falar de cerveja, final de semana Vamos de Cabaré Cabaré está na oferta, vamos lá Cabaré, Cabaré Sai A cerveja Cabaré 3,39 3,39 a unidade Limite de 5 fases por pessoas Vamos de Cabaré hoje, Cabaré Maravilha tem mais, tem mais. Me mostre aí Temos a Itaipava Itaipava é. Itaipava 2 é. Itaipava, e 19, 2 e 19 a unidade, a unidade limite de 5 fardinhas por pessoa 5 fardinhas por pessoa, legal, legal vamos lá, vamos falar agora olha o abacaxi, olha que beleza de fruta olha o tamanho do abacaxi 4,99 a unidade a unidade vamos lá, vamos falar um pouco de refrigerante Lima do refrigerante, da gozéria vanúcio, vamos lá, vamos lá 3,39, 3,39, 2 dois litros, 2 litros. Vamos falar um pouco de cesta básica. O arroz Camil, 5 quilos. Camil, 5 quilos. 17,89. 17,89. Maravilhoso. Arroz Camil. Vamos lá, carrinho cheio com pouco dinheiro. E nosso feijão balan. Feijão tipo 1 um, um quilo. Balan, balan. R$ 6 6,69. 6, mais feijão, olha a qualidade. Olha a cor do feijão, maravilha. Branquinho, lindo feijão. Agora, maçã pacote, maçã pacote. Preço imperdível: R$ 3,99. R$ 3,99 o quilo. O pacotinho, olha que beleza. Vem pro balan, vem pro balan. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos falar um pouco de higiene: tá? do creme dental sorriso, sorriso, sorriso. 1,59 1,59 1,59 a caixinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Carrinho cheio com pouco dinheiro Agora vamos falar de limpeza, vamos lá O nosso Lava roupa em pó surf Pacote 800 gramas 5,99 5,99 5,99 Vamos lá, vamos falar Do IP IP. Hoje O IP Oferta do IP. Vamos lá, mostrar o IP para vocês. Acompanhem com a gente. Temos IP também na oferta aqui. Corram. R$ 6,69. R$ 6,69. Claudio, e quem gosta de fazer aquele hambúrguer? Quem gosta de fazer hambúrguer estrela? Hambúrguer estrela. 59 gramas. 59 gramas. 98 centavos 98 centavos Corram, corram no balanço Supermercados tá aí. Aproveite, estamos situados na Rua Floriano Peixoto 855, em frente ao terminal urbano Corram que as ofertas estão imperdíveis Obrigado, obrigado vou mostrar mais um pouco Aqui também né, O supermercado balan Aqui na Rua Floriano Peixoto Onde você pode acompanhar Conosco Ao vivo aqui